Vocês estão aqui de novo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre mais quatro músicas do The Family Jewels, que são: I Am Not a Robot, Girls, Muggle's Road e Obsessions. Agora a gente tem uma música que é uma das mais adoradas por todos os fãs e que eu acho que foi um dos primeiros singles desse álbum. Talvez tenha sido o primeiro single que é I Am Not a Robot. Eu acho que essa música ela tem uma ressonância com Are You Spy, no sentido em que lá a Marina tomava uma atitude muito autêntica quanto aí atrás das coisas que ela queria, né? E aí aqui ela tem uma frase que ela diz, melhor ser odiado do que amado, amado pelo que você não é. Que eu acho que era muito uma atitude que a Marina tinha no início da carreira, né? Era muito preto no branco, 8 ou 80, era tipo, ou vocês me amam por quem eu sou, ou vocês me odeiam e eu não tô nem aí pra vocês. Mas essa música começa com Você tem agido terrivelmente ultimamente, fumando muitos cigarros ultimamente, mas por dentro você é só um bebezinho. Tudo bem dizer que você tem um ponto fraco, você não precisa estar sempre por cima. Melhor ser odiado do que amado, amado, amado pelo que você não é. É muito aquela ideia de ser autêntico, né? Tipo, <risos> eu adoro essa frase, de a little baby. <risos> Porque tipo... O cara tá fumando cigarro e ele tá sendo malvado, blá blá blá, mas ele é só um bebezinho por dentro. Também me lembrou uh, como a Marina tava chegando nessa vida de Hollywood e tudo mais, né? Como, por exemplo, estrelas pop eram muito encaradas como robôs da indústria. Isso eu acho muito legal dela trazer. Eu não sei se foi a intenção, mas estamos matando o autor aqui. Tô dizendo o que eu tô entendendo. Que pode ser muita ideia de, tipo... Eu tenho sentimentos, eu sou vulnerável, eu não sou mais um robô da indústria. né? Eu sou fiel a quem eu sou e eu vou tratar todo mundo do jeito que eu acho que eu tenho que tratar todo mundo. E eu vou ser quem eu acho que eu tenho que ser. E é legal, tipo, trazer a ideia de vulnerabilidade não relacionada à fraqueza, né? Porque a gente tem muita essa ideia de que vulnerável é fraco. Quando tu tá vulnerável, tu tá exposto. E quando tu tá exposto, qualquer um pode chegar e te machucar. O que é muito uma atitude que eu acho que ela mesma tinha no início da carreira, né? Tanto que a gente só foi ter um álbum realmente pessoal e que deixou uma ideia de vulnerabilidade sobre a Marina em Love and Fear. Então, tipo, mais de 10 anos depois dela ter começado a carreira dela é que ela se deixou ser vulnerável num álbum. Eu gosto também que ela traz a frase que você é adorável, tão adorável, mas você está apenas conturbado. Ou, tipo... You're just trouble, tipo, as pessoas só estão te entendendo mal. Traz muito uma ideia de comunicação mal feita que a gente tá tendo hoje, né? As pessoas não sabem se comunicar. Eu falo uma coisa, vocês entendem outra, vocês falam uma coisa, eu entendo outra. Então, tipo, eu acho que a gente tá sempre muito armado, né? para entender os outros, então, é muito mais fácil as pessoas serem mal compreendidas e já serem canceladas, <risos> né? Mas ela diz então, você tem andado com as crianças não amadas, que você nunca realmente gostou e nunca confiou. Mas você é tão magnético, você atrai toda a, a atenção. Nunca, me nunca se comprometendo com nada, você não atende o telefone quando ele toca, toca, toca. Não seja patético, apenas se abre e cante. Acho que a ideia é de se esconder, né? Tipo, você tem andado com crianças não amadas, que nunca realmente gostou e nunca confiou. Mas tá andando com alguém, não tá sozinho, sem amigos, solitário. Ele tá num grupo, porque nós somos criaturas sociáveis, a gente gosta de andar em grupos, por mais que isso fira a nossa existência, né? Pelo menos, é tipo, antes mal acompanhado do que só, sabe? Bem ao contrário mesmo. Essa ponte é bem legal, porque você pode me ensinar como sentir real, você pode me ligar, bom, bem, deixe o tambor bater. O tambor, podendo ser muito bem, uma representação do coração, né? E, tipo, você pode me ensinar como sentir real, como me sentir real. Ai, é bizarro que a gente tem que aprender a ser humano, né? A gente tem que aprender o que é gostar e o que é se relacionar. Porque a gente não sabe mais fazer isso. É muito doido. Tá bem, nossa próxima música é Girls. E eu tenho um certo problema com essa música, porque eu acho que eu não aprendi a interpretar ela ainda. Porque ela começa com uma frase muito bizarra, que é uma garota, mas eu penso como um garoto. Então eu não sei ainda se a Marina tá tentando fazer uma crítica A esse comportamento de eu sou diferente das outras garotas Porque eu ando com meninos, eu penso como um menino, sabe? Ou se ela realmente tá endossando isso Vamos ler juntos e vamos ver qual é Eu não gosto dessa vibe de eu sou diferente das outras garotas Mas... Agora, lendo aqui, tentando manter uma mente aberta, eu entendi muito como uma ideia de essa é a garota que eu sou, diferente da garota que a sociedade quer que eu seja. Né? Porque ela diz, pareço como uma garota, mas eu penso como um garoto. Não é feminino se comportar dessa forma nojenta. É fácil ser vulgar quando você tem uma mente suja. Enquanto você sente de iogurte, eu vou me encher de torta de maçã. Garotas não podem jogar sujo. Nunca devem parecer que tem mais de 30 mas eu não vou me curvar e reverenciar vocês. A primeira, primeiro verso, ela diz enquanto você se enche de iogurte. Ela tá falando com outra menina, daí fica um pouco agressivo. Mas no pré-refrão ela diz coisas mais genéricas, tipo meninas não podem isso, nunca deve parecer mais de 30, mas eu não vou me curvar e reverenciar vocês. Ela fala no, no plural aqui, então talvez no início ela esteja falando com outras meninas, mas ao mesmo tempo ela tá referenciando a sociedade, né? Tipo, a sociedade quer que meninas sejam desse jeito, mas eu sou uma menina que vou ser diferente. Então talvez tenha uma pegada bem mais feminista do que eu achei que tinha. E aí a gente tem um refrão bem problemático. Há alguma possibilidade de você parar de fazer fofoca sobre mim pra esconder suas inseguranças? Tudo que você diz é só blá blá. Garotas nunca se tornam minhas amigas porque eu durmo enquanto elas falam de todas as calorias que comem, tudo que elas dizem é na na na na, na. e aí aqui é para outras meninas mesmo né, é pro, tipo, vocês são imbecis, eu sou diferente de vocês então essa música, ai ah, eu não sei, às vezes parece que está falando com a sociedade, às vezes parece que está falando diretamente com outras meninas e deixando a Marina numa posição de eu sou diferente de outras meninas o que eu não duvido que ela pensasse na época, porque isso foi em 2010, ela tinha quantos anos? 24 e 2010, a gente pensava diferente em 2010, né? Ninguém era tão desconstruído quanto é hoje. Na verdade, meio que as pessoas evoluem com o tempo, né? Se descontro... desconstruem com o tempo, mas a sociedade não era tão desconstruída nesse ponto como é hoje. Então, é desculpável, tá? É desculpável. Essa música me deixa muito confusa, gente. Olha esse segundo verso e o segundo para refrão. Garotas ou garotas, balancem a bunda no ritmo dessa batida. Garotas são barulhentas, todas são quentes. Escrevem histórias tão boas, ó, oh, as mães delas devem estar orgulhosas, fazendo dinheiro com suas inseguranças e dúvidas. Isso aqui me parece muito um recado para a sociedade, sabe? Tipo, garotas têm que balançar a bunda no ritmo da música, dizendo que meninas são barulhentas e tudo mais. Eu não sei, não sei o que pensar. O que, que vocês acham disso? Vamos ouvir a ponte agora. Nossa, a ponte é lente. É, eu, eu, eu tenho certeza agora que é uma música sobre é diferente de outras meninas. Eu sinto como se estivesse dirigindo um carro rápido Mas queimando tanta gasolina fajuta Você não vai tão longe Eu sinto como se estivesse dirigindo na pista errada Mas tenho certeza de quem vai rir por último sou eu Tipo, você que está aí Aceitando tudo Que a sociedade diz para você ser Enquanto menina Não vai tão longe porque essa gasolina é fajuta Porque tu é de mentira Eu sou de verdade E eu me sinto muito na pista errada É... Então, é, Eu não sei o que, que vocês acham dessa música, não sou muito fã de Girls não Eu acho um pouco de close errado, eu entendo de onde vem, mas acho um pouco de close errado Tá bem, vamos então agora para uma das minhas mais favoritadas deste álbum E que é uma música que eu ainda vou cantar no karaokê, gente Eu ainda vou gritar cocô, bem alto <risos> Vocês já sabem qual é, Mogulis Bros This acho que essa música tem uma das me melhores técnicas vocais da Marina Com uns highs and lows, assim, de laringe e tudo Mas essa letra é muito confusa pra mim A estrada de Mowgli Será que Mowgli é o personagem Mowgli mesmo? Da... tipo, de escolher o caminho certo? One life with one dream all repeat Então vamos lá, minha gente Dez colheres de prata vindo atrás de mim Uma vida com um sonho repetido Eu vou escapar se eu der duro o suficiente até que o rei da selva chame minha atenção. Será que é sobre escolher o caminho certo enquanto cantora na indústria? Ó oh, Deus, me foi dito que eu devo pegar a estrada não abandonada. Há um garfo na estrada, faço como me foi dito. E eu não sei, não sei, não sei, não sei quem eu quero ser. É tipo como se fosse um sonho surreal mesmo, né? Tipo, ela tá correndo numa estrada, e aí tem 10 colheres de prata, mas um garfo diz... Pra ela fazer alguma coisa no meio da estrada. Bizarro. Eu devo pegar a estrada não abandonada. É seguir o caminho que alguém já seguiu e não abandonou. Um pouco confuso. O que, que vocês acham? É muito doido, né? Tipo, você diz sim pra tudo. Isso vai te garantir uma vitória? Você acha que será bom o suficiente pra amar os outros e ser amado? Uh, essa frase aqui é muito interessante porque, com o passar do tempo e com os outros álbuns da Marina, a gente foi percebendo que ela gosta de repetir frases e de trazer conceitos antigos. Essa frase aqui, eu não me lembro em que música do Love and Fear tá, mas tá numa música do Love and Fear. Isso é muito engraçado. Ó oh, Deus, agora eu posso ver os talheres vão continuar me seguindo pela estrada abandonada. É um sonho surreal, mas eu, eu não entendo. Talvez seja alguma coisa com a indústria. Talvez ainda seja a ideia de seguir o caminho que tu quer seguir. Apesar de ter uma pessoa bizarra, que é um talher, te dizendo pra onde tu tem que ir e o que tu tem que fazer. <risos> eu amo essa parte. We are the spoons metal sculpt into your dreams to knock the knives all bloody cold. Eu, eu, acho, eu acho que a sociedade e a indústria, gente, porque a ponte diz Nós somos as colheres mentalmente cruéis Mentalmente? É mental ou metally mean? Mentally mean? Hum. Nós cavamos nosso caminho para dentro de seus sonhos Para expulsar as facas de sangue frio e levar você até a estrada não abandonada É um, é um sonho muito surreal com talheres, mas que tipo A faca e o garfo estão querendo levar ela para um caminho Tipo, as facas de sangue frio mas as colheres é que vão levar ela para a estrada não abandonada, que é onde ela tem que seguir. Bizarríssimo. O que vocês acham dessa música? Eu tô bem perdida quanto a significado pra ela. Mas ela é maravilhosa, eu amo. E o clipe é muito engraçadinho. Pensando agora na hora da edição e ouvindo o que eu mesma falei nessa filmagem, talvez Mogli's Road seja sobre o desejo de seguir uma carreira na música, mas ter algo tentando a Marina e segurando ela como se as facas e garfos fossem os pais dela ou os parentes próximos, dizendo para ela seguir um caminho mais seguro, para ela ter um emprego de verdade, entre aspas, em vez de tentar a música, né? em vez de se jogar nesse universo. Mas daí as colheres poderiam ser as pessoas que incentivaram ela a ir atrás desse sonho, que conseguiram falar mais alto que os pais dela e adentrar esse caminho que nem as colheres fizeram no sonho. Ah, e agora a gente vai para uma música que eu quero falar com vocês há muito tempo, porque essa música é incrível, ela fala sobre, quer dizer, eu tenho certeza que ela fala sobre ansiedade. Obviamente, eu estou falando de Obsessions. Eu li um comentário no YouTube uma vez que a pessoa disse... Que essa música era muito sobre a personificação da ansiedade. Então, tipo, domingo, acordo, me dê um cigarro. O amante da noite passada está vulnerável na minha cama. E aqui no caso, esse amante da noite passada, a pessoa com quem a Marina conversaria nessa música, seria a personificação da ansiedade. Lençol de seda, amanhecer azul, colgate, língua quente. Então, são coisas que ela percebe dentro da casa dela, né? E aí já vem uma voz. Você não vai parar com choro? Eu não consigo dormir. Em um minuto é só um amorzinho e no próximo minuto você é absolutamente aterrorizante. Mistura muito a ideia de eu e você, né? de primeira pessoa e terceira pessoa. Porque numa frase ela tá dizendo eu sou e aí na outra frase é você. Então é tipo, essas coisas estão acontecendo dentro dela, mas ela olha como se fossem dois lados diferentes. Então tem o lado ruim e tem o lado bom. Só que ao mesmo tempo eu tenho a ideia de que é ela dentro da própria cabeça dela com ansiedade, brigando com ela mesma para ser melhor para a pessoa que tá junto com ela, né? Tipo, nós temos obsessões, eu quero acabar com todas as ideias tristes que vêm a mim quando eu estou abraçando você. Nós temos obsessões, tudo que você pensa são ideias doentes me envolvendo e envolvendo você. Que aqui talvez esse primeiro você que vem a mim quando eu estou abraçando você pode ser a pessoa com quem ela está se envolvendo. E aí ela tá falando sobre as ideias que vem na cabeça dela. Só que na segunda parte, tudo que você pensa são ideias doentes, pode ser como se ela estivesse falando com ela mesma. Tipo, tu quer ter esse amor aqui, só que tu tem que parar de ter essas ideias bizarras, essas ideias doentes, que envolvem ela, envolvem a pessoa com quem ela tá, que envolve tudo ali, né? Ai, o melhor verso da música. Ai, eu amo esse verso porque, tipo, isso é muita realidade. Eu não tenho, clinicamente, ansiedade, mas às vezes eu tenho umas crises. Eu vou ter alguma ansiedade leve, assim, mas tipo, essa cena do supermercado é muito real. Tipo, supermercado, hum, qual pacote de biscoitos escolher? Eles são todos iguais, uma marca, um nome, mas na verdade eles não são. Olha, olha, basta escolher algo rápido. As pessoas estão olhando. Hora de ser rápida. As bochechas estão pegando fogo. Basta escolher algo, algo, algo. Pressão esmagando. No minuto seguinte, eu estou saindo pela porta, encarando uma semana sem comida. Um dia, um dia quando as coisas estão muito ruins, não deixe isso te de deixar triste. Os biscoitos foram provavelmente uma sorte de qualquer maneira. Não posso deixar seu coração frio ser livre quando você age como se tivesse toque. É muita ideia de que tu tá sendo julgado por algo super normal e tu se sente mal por estar ali demorando muito para escolher alguma coisa, sabe? Uma vez eu rio dessa história hoje, mas depois que eu ouvi essa música eu fiquei, gente, bizarro, né? Eu fui escolher uma margarina no mercado, e aí eu fiquei na frente daquela geladeira que tem vidro. E eu fiquei olhando qual margarina eu vou escolher, tipo, tem essa aqui, tem essa aqui. Essa aqui tá com preço melhor, mas eu acho que aquela ali tem uma qualidade melhor, qual delas eu vou escolher, meu Deus do céu. E aí eu fiquei, tipo, minutos na frente da geladeira tentando escolher uma margarina. E nisso veio uma mulher, abriu a geladeira, pegou, pegou a margarina e foi embora. E aí eu fiquei eu não sei tomar decisões, olha só que bizarro, só que tipo, pode ser uma situação completamente diferente, sabe, ela podia já saber a marca de margarina que ela quer, que ela gosta, e aí eu sabia, porque eu, meio que eu nunca tinha comprado margarina sozinha na vida, não era eu que fazia compras lá em casa, mas isso, isso é muito real, e aí quando tu tem um nível alto de ansiedade mesmo, quando tu tem um toque ou alguma coisa nesse sentido, isso é muito mais grave. Ao ponto de tu ir para casa sem ter comprado comida e enfrentar uma semana sem comida. Porque tu não conseguiu decidir no mercado o que, que tu precisava escolher. Isso é muito triste. E essa música é muito incrível. Quando eu entendi a letra, eu chorava tanto. Foi lindo. Aí aqui o refrão mudou um pouquinho, né? É que ela já tá dizendo. Nós temos obsessões. Quero apagar todos os pensamentos desagradáveis que me incomodam todos os dias de cada semana. Nós temos obsessões, você nunca me disse o que te fez forte e o que te fez fraco. E aí eu acho que é muito aquela conversa com ela mesma, de a primeira parte do refrão ser ela falando com ela mesma num sentido mais positivo, tipo, eu quero parar de ter esses pensamentos bizarros, e aí na segunda metade é um pouco mais negativo talvez, de tipo, o que, que te faz forte, o que, que te faz fraco? Deixa eu escolher aqui onde eu posso te pegar. E aí, como tudo isso é um ciclo, a gente termina com esse verso, né? Que é o mesmo verso do início. Domingo, acordei, me dê um cigarro. O amante da noite passada está vulnerável de novo. É um ciclo. E, tipo, isso não vai acabar. Enquanto essa pessoa não for procurar uma ajuda. Ai, é muito triste. Eu amo essa música, mas ela me deixa triste. E é, é bizarro aquilo que eu falei pra vocês, de como a Marina consegue trazer um assunto tão simples. Não é simples, ansiedade não é simples, mas é um assunto tão banal do dia. Não é dia a dia também. Ah, não tô conseguindo expressar, mas um assunto corriqueiro, que é uma doença mental e ela consegue transformar numa música incrível. Beleza, é isso que nós temos para esse segundo vídeo da nossa série de Analisando The Family Jewels. No próximo vídeo, que sai na sexta-feira, a gente tem mais quatro músicas, que eu vou olhar aqui pra minha colinha para dizer pra você certinho, que é Hollywood, Outsider, Guilt e Hermit the Frog. Façam aquele clássico de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo o que que vocês estão achando. Se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos e a gente se vê na sexta-feira. Tchau.